Coloca o Fagner, que eu quero a opinião do Souza, Veloso e Maravilha. E você que está com a gente no YouTube, vem com nós, vem para a Série B. Quem é o líder da Série Eu terminei de falar? Não, mas... Então vai, então vai, Cascão, vai lá. Não, tudo bem, é que eu não terminei de falar. Vai lá, e aí, Veloso? Ah, eu vi, isso aí eu lembro agora. Esse lance aí é, ele é um golpe que o é. cara pega embaixo e em cima, né? Ele chuta por baixo, dá uma cotovelada por cima e aí é nocaute. Só que isso aí não é muito usado no futebol, né? É. Olha lá. Olha. Essa é... Oh, na hora o cara não percebe. Oh, presta atenção, oh, oh, tá oh, ô Latino, velho. dá pra me ajudar? A imagem é da Globo, não é? É briga tá ser... Se tá sangrando o menino, acho que é o Bruno. Bruno Rodrigues. Se tá sangrando o menino, o árbitro já tem que olhar de uma forma é. diferente. É. Dá pra fazer slow motion? Olha a expulsão, ó. ó olha, olha o cotovelo direito dele, gente, você que tá aí. Olha o direito dele. Só o direito. Olha o direito... Não, desculpa, o esquerdo. O esquerdo. Ele pegou o B, o Jeff. Ó, Olha só a cotovelada que ele dá, ó. De maldade. Faz o um movimento ainda. Ó, de, ele faz o um movimento para quebrar o, o cara, ó. ó. Olha só. E essa dói mais. Essa dá low Essa quebra os dentes. Essa quebra, quebra o benço. Essa que, ó, Isso dói mais porque ele tá apoiado. Ele tá apoiado do pé esquerdo, ó. Olha a força que ele faz. Ele bota a perna no meio... Ele apoia a perna esquerda e ele dá a cotovelada, ó. Ó a cotovelada. E aí o VAR não chama o Daronco. Isso é um absurdo. Cambada de incompetente. Pessoas incompetentes no lugar. E aí o Cruzeiro foi prejudicado aí. Mas eu não vou deixar de mostrar isso. Não vou deixar de mostrar por ser corintiano e ser comentarista e apresentador. Souza, olha a cotovelada. Para o lance latino. Para a cotovelada dele. Para a cotovelada dele. Só a cotovelada, ó. Eu vou mostrar pra você onde é. Olha, ele vai voltar queixo. agora. Ele vai voltar. Olha que vai. Ó, agora, ó. Ó, agora, deu. Vai que... com a mão, volta um pouquinho. Aí, volta um pouquinho. Vo... Ó, vai, vai, vai, vai, vai. Deu, parou. Parou. Ó, a cotovelada no queixo. A Isso co... aí é expulsão na hora, irmão. A única coisa que ele não visou aí foi a bola, entendeu? A bola já tinha passado. Ele vai. Ele Olha vai... que maldade, não, não. Ele velho. Ele visou duas bolas. Olha, Do Olha só. Não, ele vai por cima, embaixo, e em cima ele vai o cotovelo. É o cotovelo. Cartão vermelho, assim, ó, direto. Mas se o juiz quisesse dar os dois cartões ali numa jogada só, eu dava com o pé dele embaixo, e a cotovelada em cima... Cotovelada é, ele, é faz, dois dois ele, faz, ele, faz, ele faz o movimento. Ele faz é o movimento, é muito mais, cara. O Fagner, o, Fagner precisa, o Fagner joga muito. Desculpa, pra, joga pra muito, mim. é o dos melhores que tem do país. Mas essa, vai fazer é, isso, faz velho. Cãozinho. É o time e que é... faz isso. É o time que leva ele a isso. É o desespero. O cara jogando bola e vê não, que não, aí não vai. Não, é, vai. não maravilha. É, é, é. Aí, né, tu quer... Aí, cara. De aí não, não o cara fala só eu que jogo. É tá aí, do do tá não é porque cara você tá do lado... Maravilha, não quero... Não é porque a gente tá do lado do ladrão que você tem que ser ladrão. Não é porque você tá do lado do bandido que você tem que ser bandido. Não é porque é do cara que tá armado e dá um tiro que você tem que dar de arma. Ele fica nervoso. Não, mas nervoso o quê? Ele é desleal. Desculpa, Fagner. Porque aqui não tem esse negócio, ó. Quando eu sou desleal... Quando eu dou uma cotovelada dessa em cima do Bruno, ó, não tem necessidade, sabe por quê? Porque tá o Barleta ali, dois o cara um. tá de costa, dois contra um, veloso. Não, dois contra um não tem necessidade nenhuma e ele vai embaixo para pegar, porque ele vai com o pé por cima. Se você olhar também, o latino congelar ali, o pé esquerdo vai por cima, vai por cima para pegar também. E aí a cotovelada ainda em cima, quer dizer, ele tem do, dois motivos ali, o juiz, para ser muito mais rígido com o Fagner do que realmente foi. Então é lance, de expulsão. É, lance aí, de expulsão. é nesse lance, nesse lance, que eu e o Veloso, o Souza e o Maravilha, cada um com a sua opinião, olha aí por que baixo. a gente é diferente. A gente é diferente, a gente não esquece, a gente vai mostrar o um impedimento para mim que foi do Henrique. Mas a arbitragem achou que não e o olha aí, VAR. Olha por baixo. Ó, Quando você dá uma cotovelada dessa num companheiro desse jeito, e que está sangrando, o árbitro não vai no VAR. Aqui não tem tá ninguém para defender o Corinthians, não, irmão. Eu sou. Que fase que dá o Corinthians. Eu amo o Corinthians. Eu sou apaixonado. Meus filhos foram no jogo ontem, com a minha camisa. Eu tava fazendo o jogo na minha rádio, eu tava bravo demais. Mas ganhou, eu fiquei feliz, mesmo jogando mal. Mas eu não posso deixar de falar a verdade aqui. Eu não posso. Porque se fosse num lance, como o do Gustavo Gomes, que o papai Smurf, o Marcão na hora, falou quero ver a nada agora falar disso. Mas não vai falar... Ninguém vai falar nada disso e também do Gil, que aí nós vamos discutir aqui que não foi nada, foi gol legal. Ô Fagner, fazer isso e o VAR, aí eu quero te perguntar pro Veloso, vou deixar a pergunta pro você, Veloso, pro Souza e pro Maravilha. O VAR, vale a pena confiar? Porque o VAR é manuseado. Não é que tem um robô lá e deu um tique-teque nele, ó, teve uma cotovelada. Não, o cara não viu essa cotovelada? O cara não, te, não tem a noção que ele bota a perna ah, esquerda no meio da perna. Olha só, entrou no meio da Sorte perna. Sorte que ó. não pegou a esquerda. Pô, Sorte se, que não pegou. Se pega firme... Porque ela não pede apoio. Se fala, ah, quebra a perna e quebra em cima. Ó. É, ó, ó, Desculpa, vocês não expulsaram o Fagner por isso. Aí você, corintiano, vai estar tá falando aí. ah, lá o Neto contra nós. Eu não sou contra ninguém, não, meu irmão. Sim. Eu torço contra o Palmeiras. Eu torço contra a Ponte Preta. Eu torço contra o Flamengo. Eu torço contra o Internacional. Só. Do resto, eu não tô nem aí. Se ganhar ou perder, eu, tá tudo certo. E eu falo aqui. Agora, um lance desse, então, o VAR usa muito mais a camisa do adversário, o momento do jogo, para chamar o VAR. Porque o daronco, com aquele bíceps, não dá. Que é um bíceps. E o local é igual, do meu, jogo ó, também. Olha ó, o meu, ó, mole. Ó. Aqui é mole, só que é tudo gordura. De tanta picanha que eu comi, Ainda de bem. tanta fraldinha. É. E é que eu não uso mais a mão, né? né? Cachaça. Sim. Eu não uso mais. Eu não tenho vergonha disso. Agora o cara não dá uma expulsão dessa? Ah, dá licença!